Prepara, ó, oh, o agachamento que nós vamos fazer agora, presta atenção, presta atenção, o agachamento que nós vamos fazer agora é aquele bombeamento, vai descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, não é lá em cima, tá ok? Vocês encostam na parede e fica o tempo que for o máximo que vocês conseguirem na parede, tá bom? Vamos lá? prepara, não, vambora, vamos fazer, prepara, é isso aí, vambora, vai descer, 3, 2, 1, desceu, 1, um.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 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, parou, isso é isso aí. Sem descansar, vamos lá. Vamos fazer mais um polichinelo. Aquele primeiro, pouquinho, só 50. Vamos lá, 3, ó. Só isso aqui, tá ok? Pode 3, 2, 1, vamos embora. 1, 2, 3, sobe, 5, 6, continua. Se doer. Aí tu gosta, né? Viu? Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T8, T9, 30, T1, T2, t três. T4, T5, T6, T7, t oito. t nove. 40. É isso aí. 4, Oh, descansa, bebe água.